because a heat <laughs> that cool. a Anitta disse que não entendeu nada do que o entrevistador disse neste programa. Vamos ver o que aconteceu. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Estou aqui para mais uma aula e vamos usar a Anitta, muito polêmica, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu vou usá-la aqui no bom sentido para a educação, para contribuir com o inglês de vocês, tá? Então, sem muitos comentários pejorativos aqui, Tá bom? É, comenta aí alguma coisa como Junior e Rock, coloca aí Junior e Rock, fica muito legal, ninguém briga com ninguém, fica tudo certinho, e todo mundo aprende bonitinho e presta atenção no que eu tenho para ensinar. Ok? Vamos lá então, meus queridos learners. A cantora Anitta foi em um programa, alguns, algum tempo atrás, o programa está aqui embaixo, o Flash vai colocar pra gente. Se o Flash não colocou é porque ele não achou o nome do programa. E aí o um entrevistador fez uma pergunta para ela, e ela deu uma bugada, disse que não entendeu o que ele havia perguntado. E eu acho que isso é muito legal, no primeiro ponto aqui, antes da gente falar do inglês, o primeiro ponto é, toda vez que você estiver falando inglês com alguém, alguém te fizer uma pergunta e você não entender, não responda Algo que você não entendeu. Pergunte para a pessoa repetir novamente. E novamente, novamente, até você entender. Tá? Porque senão fica assim, ó. How old are you? Né? Quantos anos você tem, e a pessoa fala. Yes. Não, how old are you? Yes. Pergunte. Peça para repetir. E foi isso que ela fez. Então vamos ver aqui qual foi o motivo pelo qual ela pediu para repetir. Yeah, She's looking it. beautiful at the moment. What do you think of Ben's feet out? Obviously, Brazil is the home of the Javiana. We're having a heated debate uh, in the studio today, Anita, about whether or not men, or indeed women, should have their feet out, obviously because we're enjoying a heatwave at the moment. How do you feel about that? Yeah, actually, I didn't understand anything you <laughs> said. <laughs> Was cool. Foi legal, foi bacana, foi engraçado. Foi bem rápido o que ele falou aqui. E eu vou colocar na tela e ler para vocês. Depois a gente vai fazer um comparativo, tá? Ouvindo o entrevistador e lendo o que ele disse. Então, ele disse o seguinte. What do you think of Ben's feet out? Obviously, Brazil is the home of the Heavianas. We're having a heated debate in the studio today, Anita, about whether or not men, or indeed women, should have their feet out. Obviously, because we're enjoying a heat wave at the moment. How do you feel about that? Foi isso que ele disse. Eu nem entendi um pouco direito. Vamos aqui na tradução do que foi dito. E se você está gostando da análise desse vídeo, eu quero convidar vocês para clicar aqui no primeiro link da descrição, onde eu apresento o meu curso de inglês, a arte da conversação. Você vai aprender inglês em 20 situações diferentes. O curso está bem baratinho, está com uma promoção exclusiva. Pode clicar e conhecer o curso a Arte da Conversação. O que você acha dos pés do Ben... É, descalços, né, para fora, porque estava usando um chinelo, certo? Então a câmera até deu um foco ali, né, no chinelo, no, no pé dele. É, ó, obviamente, Brasil é a, é a, é a casa, né, é o país das Havaianas. Então ele estava usando uma Havaiana, Haviana, né? Havianas, no plural, né, Havianas. Ele disse também que eles estavam enfrentando uh, um debate meio meio acalorado ali no estúdio, né, hoje. O debate era sobre se homens ou mulheres deveriam andar com os pés para fora, provavelmente no ambiente de trabalho, né, dependendo do contexto ali da entrevista. é Obviamente porque nós estamos enfrentando uma onda de calor é, no momento. Como que você se sente em relação a isso? O que você acha disso? Foi essa aí, essa é a ideia da pergunta do entrevistador para Anitta. Só que ele leu muito rápido. Então, eu confesso que na primeira vez que eu ouvi, eu também dei uma bugada. Eu falei, poxa vida, foi rápido demais isso daí, né? Então, para você ter uma ideia né, e entender que mesmo uma pessoa sendo fluente em inglês, existem coisas que ela não vai entender. Existem coisas que ela vai ter que perguntar de novo. Repete, por favor. Repete, repete, repete. Isso é absolutamente normal. Até no português, né, na nossa língua materna, a gente não entende tudo que é falado de primeira, certo? Ou você entende tudo que é falado de primeira? Não. Você fala o quê? Como é que é? Não entendi. O que, que esse cara falou? O que, que é aquela música ali? O que, que ele cantou naquela parte da música? Quantas músicas do Charlie Brown eu já falei, ué, o que, que o Chorão cantou ali? Ou um rap, né? O cara canta muito rápido, não sei o quê. Pô, não entendi essa parte. Mas você deixa de ser fluente em português porque não entendeu alguma coisa? Não, isso é absolutamente normal. E no inglês também é a mesma coisa. What do you think of this <risos> Would you let me? Would you wear okay. a flip flop it works? Okay. Oh okay. my no, I thought you were talking about this, but Daniel came like <risos> <risos> I was so oh my god, what is going on? Então vamos aqui parte por parte ouvir, né, novamente o que o rapaz ali falou e você vai acompanhando aí comigo, né, com o texto aqui na tela. Vamos lá. What do, you think of Ben's feet out? What do you think of Ben's feet out? Obviously, que ele vai falar agora, né? Obviously, não nem para pausar direito porque ele fala muito rápido, né? Obviously, Brazil is the home of the Javiana. Obviously, Brazil is the home of the Javianas, né? Having a heated debate, we're having a heated debate uh, in the studio today, Anita. Uh, in the studio today, Anita. Debate about whether or not men, or indeed women, should have their feet out. Uau, wow. é muito, muito rápido. Whether or not men or women should have their feet out. Obviously, we're you... Obviously because we're enjoying a heat wave at the moment. Obviously, because we're enjoying a heat wave at the moment. How do you feel about that? How do you feel about that? Como que se sente sobre isso? E, e aí ela yeah, lança Actually, I didn't understand anything except... <laughs> <laughs> Eu faria a mesma coisa Eu faria a mesma coisa E você deve fazer a mesma coisa se não entende uma pergunta Ou alguma coisa que foi dita Para você primeiro não passar vergonha né? E também saber se comunicar bem Ter fluidez E é claro que toda situação que gera um desconforto Como essa por exemplo Você acaba aprendendo cada vez mais Então não se culpe, não se preocupe E não tenha vergonha de improve né? De continuar aprimorando o seu inglês Faz parte. Aqui na descrição eu coloquei o link do meu Instagram. Lá eu converso com todos vocês, bato um papo e também coloco várias outras aulas todos os dias. Então me segue lá no Instagram. Então, Learners, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho, ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos, deixa um comentário aqui embaixo que é muito importante para mim saber a sua opinião e não vá embora ainda. Eu coloquei aqui dois vídeos que com certeza vão ajudar muito no seu desenvolvimento em inglês. Pode clicar e a brilhagem vai acontecer.